Fala galera, aqui quem fala é o Bom Beats. Estamos voltando com os tutoriais de FL Studio. É isso aí! E hoje nós vamos aprender sobre equalização. É uma técnica que todo produtor e beatmaker deve dominar. Então eu vim aqui para dar dicas e ajudar vocês a entenderem. Então vamos lá! Para a gente poder equalizar como um Pro, a gente precisa saber a definição de equalização. Então vamos lá! A equalização mexe com as frequências do som, podendo dar ganho ou cortes em específicas regiões. Ou seja, nós mexemos na frequência, galerinha. E quando a gente mexe na frequência de um som, a gente está alterando diretamente o seu timbre. Bom, e para vocês poderem entender melhor sobre equalização, eu trouxe aqui um sample de guitarra. Vou tocar para vocês. sample normal e já mandei aqui para o meu mixer e eu trouxe um equalizador paramétrico da Waves, que é esse aqui, o Q6, é um equalizador paramétrico da Waves, mas vocês podem abrir aí o Fruit aqui, parametric 2 que é o plugin nativo do Fruit Loops, ele já tem, é de graça, esse aqui é pago, mas eu trouxe esse porque é mais fácil de você visualizar e entender os parâmetros. Então vamos lá. Galerinha, aqui como vocês podem ver, tem uma tabela. Na linha horizontal, a gente tem a nossa frequência e na linha vertical, a gente tem o nosso volume. Ou seja, aqui na linha horizontal, de 18 até 16, é 18 Hz até 16.000 Hz. Ou seja, a gente pode alterar qualquer coisa dentro disso aí. E aqui na nossa linha vertical, a gente tem o nosso volume em decibéis. De 0 até menos 18 e de 0 até 18, ou seja, para cima você está dando ganho, para baixo você está tirando volume. E como vocês podem ver, tem seis bolinhas que são os bands. Eu vou aqui aumentar para a gente entender melhor. Liguei a primeira banda, então vamos lá. A banda é o que você pode alterar cada parâmetro diferente, você pode fazer isso em vários pedaços. Do seu áudio em várias frequências diferentes ao mesmo tempo. No meu caso eu posso fazer isso até 6 vezes. Tem outros que tem 12 e tem mais. Mas eu abri esse com 6. E vamos lá. Primeira, primeiro parâmetro aqui que nos aparece é o ganho. Esse é muito simples, galera. Ou seja, se você, você quer dar mais volume ou você quer dar menos volume em determinada frequência. Esse é simples. O, fre, o freq é a frequência. Você quer aqui a 4K. Quero dar volume em 4K. Quero tirar volume 4K. Simples. Simples, simples, simples. E agora a gente tem o nosso Q. Que eu acho que é a parte mais complicadinha. O que é o quanto de frequência em volta a gente vai varrer junto. Dando ganho ou tirando volume. Por exemplo, eu vou dar ganho aqui. Como vocês podem ver, ele não está tão grande. Eu quero tipo só pegar exatamente o 4K. Aí eu venho e faço isso. Estou pegando praticamente só o 4K. E... Se você quiser pegar mais em volta, você pode fazer isso também. Botar o que mais aberto, que vai varrer. Ó. tá varrendo aí várias frequências. tá chegando até o 250, praticamente. E simples, galera. É bem simples. Esses são os parâmetros da equalização. E eu vou mostrar para vocês como altera o timbre. Eu vou tocar ele com a frequência aqui varrendo bastante. ó Vai varrer muita coisa. E eu vou botar para vocês ouvirem. Vou botar aqui no máximo. E depois vou tirar o efeito do equalizador para vocês poderem ter uma noção. Ó. Bom, galera, acho que deu para entender que vocês mudam bastante o timbre, tanto dando volume ou tirando volume. Essas são algumas. Poucas coisas aqui de frequência, agora você pode aplicar em outros instrumentos e várias coisas. Por exemplo, se você quer tirar alguma frequência que você não goste, a dica que eu dou pra vocês é botem o que mais ou menos assim e vão varrendo a frequência até vocês acharem uma coisa que vocês não gostam. tipo ó só é bem estranho, aí você já vem aqui ó. Tira, você também não precisa tirar tudo, que tem muita frequência importante. Agora sei Galerinha, essa é uma das técnicas que você faz para achar alguma frequência ruim em um instrumento. É simples, é bem simples. Agora vocês sabem pegar o equalizador e saber o que fazer com eles. E outras dicas que eu vou dar aqui extra... Se você quer dar uma clareza no violão, ó, vou ligar aqui o 2. você quer dar clareza no violão, de 2 a 3K eu vou aumentar aqui um pouco. Vou fechar um pouco o meu Q. 2 a 3K ele vai bater um pouco aqui no meio. Eu acho que esse mais específico. Mudeu errado. Esse aqui mais específico vai me ajudar mais. Vou abrir aqui um pouquinho. Quero dar uma clareza aqui. Eu acho que esse é melhor. Só que fecha. Fecha aqui um pouco. Agora eu vou tirar, ó. Vou dar clareza. Galera, como vocês puderam ver... São coisas muito simples que mudam um pouquinho e fica bem legal, bem bacana. Vocês têm que explorar o equalizador. Explorem ele, procurem os timbres que você quer. Tipo, no som você tem que procurar a frequência exata que você quer. E dar ganho, tirar ganho, mexer, fazer, botar o corte diferente, aumentar o que, diminuir o que. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que quem não sabia o que era a equalização tenha pego... A visão tem entendido. Se você gostou, se inscreva no canal. E deixe seu comentário aí do que você quer do próximo tutorial. Que agora a gente voltou com tudo. E vai ter tutorial sempre. Então, ó, você que assistiu aqui até o final, muito obrigado. E volte sempre. Toda semana um vídeo novo. Valeu, bom beats!